Sabemos que ele era confeccionado nesse tempo nas quintas mais arrastadas do Douro, que não era na casa do comum dos lavradores que ele se fazia, também porque os ingredientes principais do bolo borrachão eram ingredientes de excelente qualidade e ingredientes muito caros já na altura, sendo eles, por exemplo, o açúcar amarelo e o vinho do Porto muito velho. Quanto melhor fosse o vinho do Porto, melhor seria o produto final, ou seja, o bolo borrachão. Dizia-se também no Douro que era o bolo com que, os ingleses, com que as governantes do Douro enganavam os ingleses, porque ao chegarem ao Douro eles achavam que bom bom era o vinho do Porto, mas seria ainda bem melhor se ele fosse branco. E as governantes para os lanches nas casas mais abastadas, nas quintas mais ricas do Douro, confeccionavam o bolo borrachão era servido à hora do lanche e os ingleses eh, eram uma, uma das iguarias que mais gostavam. Não sabiam eles que ele era confeccionado não com vinho do Porto Branco, mas sim com vinho do Porto Tinto, o nosso vinho fino ou vinho generoso. Bolo Borrachão é um bolo confeccionado no Douro desde sempre e penso eu ser um dos doces eh, que remontam a séculos passados e que melhor identificam Uh, a doceria das quintas mais abastadas do duro. Bolo borrachão é exatamente porque é borracha, porque é bêbado, uh, porque, é porque o ingrediente principal deste bolo é mesmo o vinho do Porto muito velho, o qual é incorporado uh, para a cozedura e também para finalizar. A nossa cozinheira diz que o bolo borrachão é um daqueles bolos que gosta muito de ser feito no silêncio dos deuses, por isso o segredo a sério não, não, nunca, verá, nunca iremos saber. A Toca da Raposa é, é um projeto de família, que foi conseguido há seis anos atrás. Era um sonho da minha mãe, eu sonhava, cozinhava todos os dias para nós e sonhava cozinhar para muita gente e por o amor que ela tem pela cozinha, é todos os clientes. Um restaurante que penso eu que dignifica o Douro, no qual todos, diariamente tentamos dar a conhecer aquilo que o Douro de melhor tem para quem nos visita, a gastronomia e o vinho, claro. <música> Acompanhar, acompanhar mesmo um tal velho, um taun envelhecido em casco de dor. Possível ler de verdade.